Esta é Bruna, uma adolescente exemplar e estudiosa. E este é Júnior, formado e muito dedicado no trabalho. Os dois tinham vidas diferentes, porém o mesmo problema. Começaram a se isolar, faltar no trabalho e nas aulas. Eles estavam indo pelo caminho das drogas. E não demorou muito para Júnior perder o emprego e Bruna largar a escola. Desesperados, seus pais não sabiam o que fazer, afinal, o mundo das drogas é um mundo muito perigoso. Já Lucas tinha uma família linda e um bom emprego, até que ele começou a beber, beber e beber. No começo era apenas nos finais de semana, agora Lucas bebe todos os dias, chega em casa alterado, briga com a esposa e com os filhos e muitas vezes até dorme fora de casa, bêbado. Sua esposa já não aguentava mais, mas não sabia o que fazer. Ele estava destruindo sua família por causa da bebida. E você, conhece alguém que está passando pela mesma situação ou por uma situação parecida? E assim como a família de Lucas, Bruna e Júnior, também não sabe o que fazer? Nós, da Amor em Família, podemos ajudar. Oferecemos um tratamento alternativo de internação que pode salvar vidas. Nosso objetivo é reerguer esta pessoa para que ela possa retornar saudável para suas vidas o quanto antes. Ajude e cuide de quem você ama. Clique aqui e fale conosco.